Olá, boa tarde. Uhum. Daniela Franchuk e a professora Laí, da Universidade Federal do Goiás, tá? Nós duas somos doutorandas, campo da formação, entramos no mesmo ano, no mesmo ano nosso programa de pós-graduação, só que eu faço meu curso de doutorado na Universidade de Brasília e a professora Lai faz do concursos de doutorado na UNED, em, Brasília, em Marília. Desculpa, porque sou de Brasília, daí eu contei. Bem, o tema da nossa palestra o tema é questão de ética e representação temática da informação e impacto sobre acessibilidade informacional. Bem, com relação ao momento de agora, a gente está vivendo uma revolução digital que interfere de sobremaneira na promoção do acesso à informação. E, ao mesmo tempo, está intimamente ligada à questão da ação profissional de organização. Tá? Além disso, o uso e as questões da organização e representação informacional é a base da nossa ciência da informação. Sem isso, fica realmente difícil de recuperar de se acessar qualquer informação nesse mundo dos bichos 011001, tá? Outra coisa importante que esse trabalho é um trabalho extremamente intelectual e cabe aos profissionais da informação, eles que são capacitados para atuar nessa área. Qual o objetivo geral dessa proposta? É de discutir teoricamente as questões éticas em representação temática da informação e o impacto dessa sobre acessibilidade informacional. Qual foi a metodologia, neste caso? A gente fez uma pesquisa exploratória decretiva de abordagem qualitativa. Foi feita, inclusive, uma revisão sistemática de literatura. Qual foi essa revisão sistemática? Quando usamos de artigos periódicos dos últimos cinco anos, foram trabalhos publicados em eventos dos últimos cinco anos e capítulos de livros recentes do campo biblioteconômico e informacional. Alguns deles, os poucos, foram nos últimos cinco anos, mas o outro a gente teve que ampliar para dez anos, porque não era matemática muito é, perceptível no ar, na hora que a gente começou a mapear a literatura. Bem, na questão de aspectos teóricos, destacamos o Sarnon, de 1942, o Brahman, a professora Sandra Brahman, de 1989, Novelino, de 1996, Olson, de 2002, e Cafu, 2010. É. Bem, já vamos fazer um apanhado de algumas eh, trajes desses autores com que a gente está fazendo tá essa interlocução teórica. Para a informação à primeira vista é algo que flui entre o emissor e o receptor. Ou seja, ela é quantitativa, ou melhor, é uma transmissão de uma mensagem e não da informação. A informação é o ponto depois. Já a Brahman, ela considera entender e disponibilizar uma informação é uma força constitutiva da sociedade assim como reconhece a natureza teórica, teológica do sistema de serviço da informação e das Três Nobelino expõe que representar é substituir uma entidade linguística por sua descrição. Observa, acredita que a decisão de como representar os assuntos é do bibliotecário, uma da profissão da trans -maria. E que a nomear esse profissional acaba com interferir na construção da informação. Capuro reforça que for, a atuação do profissional da de informação depende também do olhar deste profissional com a complexidade de serviços, produtos informacionais e características dos diferentes públicos. Bem. Então, foi o primeiro resultado. Os descritores de assuntos viabilizam a busca e o acesso à informação. A representação temática abre a premissa para que o profissional entregue suas concepções e modelos no mundo da ação. Onde são fundamentais? Representação que traga uma descrição realmente representativa que ao mesmo tempo não seja depreciativa, tendenciosa ou excludente. E, necessário aperfeiçoamento, processo representativo, envolvido de, de parcialidade, limitado à atribuição de assuntos que seja concernente ao documento, mas que ao mesmo tempo não traga perda para o usuário quando ele estiver buscando essa informação. Conclusão, necessidade de integração, representação ética e acessibilidade informacional. E, momento da cadeia documental em torno da produção, organização e uso da informação. A seguir, compartilho a nossa referência. Muito obrigada pela sua... É, por estar aqui compartilhando os momentos com você. Boa tarde.